É meu sonho, é teu sonho? Não é um sonho impossível. Cara, para viajar tu, tu, tu dá jeito, cara. O negócio é viajar. É, é viajar. E nós dando essa entrevista, nós fazendo esse tipo de coisa, nós estamos incentivando pessoas que às vezes tá só precisando de uma palavra de incentivo mesmo. Tem o dinheiro, tem tudo, mas tá com aquele medo. Aí quando vem aquela pessoa dando aquela palavra, ele cria coragem, vai também. Às vezes até mesmo eu não tem dinheiro. Às vezes, não falar Também, também, p... também. Como um up mesmo, né, Esse dela. é todo mundo nos para por aí, todo mundo diz assim: "Pa, é meu sonho. É teu sonho? Não é um sonho impossível. Só que tu tens que ter coragem de realizar esse sonho. Se tu não botar a mão para realizar o sonho, esse sonho nunca vai ser realizado. Foi o que eu fiz comigo e com ela. Entendeu? larguei tudo que nós tinha realmente tudo eu saí do meu emprego ela saiu do emprego dela eu vendi uma moto boa que eu tinha né eu juntei todo o, o, o restinho que eu, que eu tinha. tinha raspando <risos> o tachinho né uhum. e o que que aconteceu comprou uma combinha e para pagar para pagar não dá e agora para fazer os móveis fazer tudo o que que aconteceu uma gávea entrou em cena eu porque todo mundo tem um MacGyver, né? Faz tudo, né? Então, não é impossível, entendeu? Mas as pessoas dão muita desculpa, cara. Ah, porque para fazer os móveis eu não tenho dinheiro. Ah, porque não sei o quê. Cara, não, cara, não, não precisa de tanto dinheiro para isso. Tem que ter força de vontade. Só isso, tá bom. É o que eu sempre fiz, né? Nos nossos vídeos. Pessoal, sempre força de vontade e fé em Deus. Consegue qualquer coisa. Meu nome é Regina, tenho 48 anos. É, tenho dois filhos, um casal, né? Já tem a vida deles, são casados, tem os filhinhos deles. E eles moram já long, um tempo, quase 800 km daqui. E até a, a nossa próxima viagem vai ser lá para o Paraná para a gente ver os meus filhos lá ver os meus netos. E a, a minha última, o que eu fazia agora ultimamente, eu estava como diarista numa casa de família. Né? trabalhei muitos anos com médicos e escritórios e por fim, eu, eu acho que eu já também já estava cansada daquela vida, por fim cansada de trabalhar como diarista também. Sabe aquela, na verdade, o sistema, né? Cansa a gente. Né? A gente cansa desse sistema o nosso. Sistema né? que cansa a gente. Esse Nem tanto é o trabalho. É. É mais que esse negócio de cumprir horário. Esse de, é o problema. É o sistema, sabe? né? Isso aí vai estressando a gente estressando, de uma certa maneira. Se tem horário pra isso, horário pra aquilo. E eu queria uma coisa diferente, né? Algo diferente para nossas vidas. Falei, vamos buscar algo. E a gente acabou buscando. É, eu, eu sou o Sandro Luiz da Silva também. Vou dar o nome inteiro aí. E a minha profissão é sobre segurança. Eu sou segurança muito, segurança profissional. Trabalhei muitos anos em carro foque escolta armada, segurança VIP. Então, é, me estressava bastante, porque tinha que andar armado, sem entender, Então aquilo estava já me estressando. Você ficava pensando, será que eu tenho coragem um dia? Será que isso vai acontecer comigo um dia? Isso vai te oprimindo. Peguei e larguei tudo. Larguei tudo, fui trabalhar de segurança num condomínio de luxo, sem armas, sem nada. Todo mundo gostava de mim lá. Só que faltava alguma coisa, cara, não tava me preenchendo, cara. Eu chegava em casa e dizia, pô, o que está tá acontecendo? Trabalho de segunda a sexta, não ganhava tão mal. Tem a minha casa, tem um vazio, cara. Eu sei que o Deus eu tinha na minha vida. Esse vazio de Deus não é porque eu sempre tive Deus em primeiro lugar. Ele é meu inspirador, sempre foi. Né? Mas aquele vazio continuava. Quando eu encontrei ela, 90% vazio foi preenchido por ela. Mas ainda faltava alguma coisa. eu encontrei nessa liberdade, justo nessa liberdade que nós temos. Como eu levantei hoje de manhã e abri a porta ali de um cara pro mar. Botamos um café para tomar e eu e ela no... olhando pro mar. Esse tipo de coisa, velho, não tem preço, tá? Então é isso que fez nós dois mudar o sistema nosso. E eu espero que todo mundo que escute isso também, que queira fazer, que coragem e faça. Porque não tem coisa melhor, entendeu? É, mas... Trabalhar, a gente precisa, mas é queria liberdade, liberdade. Uma coisa de horário, aquela coisa de não ter aquele horário certinho para comer, sabe? Assim, isso mesmo, é né? isso que a gente queria, isso mesmo. liberdade de conhecer as coisas do dele, é tem, e o mais gostoso de tudo, mesmo. né? E o mais bom de tudo, isso a é as amizades que a amizade te constrói, é, conhecer, é... cara. Aí ó, eu e tu estamos conversando, nós te conhecemos um ontem aqui, né? Uhum. Então, tipo, eu já sou teu amigo, que já é meu amigo. Sim. Entendeu? E isso eu vou levar pra sempre. É uma coisa que tu leva, cara. Tem aquela a música do Jota que a gente é, toca. É, eu toco violãozinho. A gente, então, a gente se leva o amor, bora, Eu toco é? essa música direto. Então... então... É isso aí, velho. <risos> faz três anos que nós estamos juntos, meu é, amor. Três anos. Então, faz dois anos que nós estamos com o, com o negócio do sistema esse Coisa da conta e três que nós conhecemos. E agora que isso é realidade. <risos> é por aí, cara. Então, assim, ó, nós, abandonamos, nós, assim, eu e ela abandonamos tudo. A nossa intenção de vida é, é viver com o mínimo possível, cara. O mínimo. É, mas é minimalista. Minimalista mesmo. É. Há dois anos atrás você pensava, cara, vamos isso. montar a Kombi, vamos Justo. A ela e vamos viajar. De hoje, é isso mesmo. Foi isso mesmo. Porque vocês poderiam viajar de outra forma, né? Ah, sim. Pegar piano, pegar Airbnb, é, conhecer é. de boa, é, né? É. Tem várias formas de viajar, né? Daí decidi eu pegar... Por que é Kombi? Por que não outro carro? Cara... Kombi. Kombi. Vamos lá. Kombi, pra mim, já é uma paixão, pra começar. Tá? Eu sou... Eu tenho uns 50 anos. Não tem ninguém de dizer que tenho 50 anos. Então, eu aprendi a dirigir carro e cambiar da mão. Tá hoje, porque hoje, ninguém vê mais. Mas eu aprendi ali dentro, com 14 anos. Então, eu fui criar nesse mundão. Kombi, fusca, variante, opala, dojão. Então isso aí para mim me chama atenção. Eu gosto do cheio da gasolina que eles lagos, não é o de carro novo, entendeu? Porque né? é, é, tá é paixão, velho. A conta é paixão. Não é só isso. A primeira é que assim, ele tinha uma moto é. e ele sempre foi apaixonado por moto. É. E eu falava, eu tinha muito medo de estrada, na moto também, eu achava meio seguro. Viajar de moto. É. E uma que a gente tem o Bernardo também, né, onde a gente está, eu acho que foi muito prazer. É nosso filhinho, né? Eu achava muito, assim a estrada meio que negócio pra moto. Pelo menos o meu. É, é, o ponto de vista, de vista né? dela, né? É. Ele sempre gostou de estrada, essas coisas. Velocidade. Sim, né? a gente sempre teve esse espírito aventureiro também, né? De, de, de gostar de fazer trilha. Essas coisas, sempre. Aí a gente assistiu assim, moto, onde iam, as coisas de motoqueiro, né? Os motos, motos chilenos. E de repente apareceu um videozinho Vídeo de, de, Kombi. de Kombi e aquilo assim cresceu no sol. Os olhinhos dela brilhou, sim, sabe? Assim. O então, se a gente vendesse a moto? Aí, olha. olha. Agora o paixão dele é Aí eu fiz assim, ó. <risos> que? <risos> What? que? Como assim? Eu me deu minha moto? O que moto? Não, tu não aí, tá brincando. Aí a gente também tem o pessoal de Kombi, de outros. É né? O Seu Newton foi um percursor e o travelando pelo mundo, é. o Bruno, foi outro percursor. É, o, né? o Lavanda. Né? Então esse pessoal, cara, tu via assim, mas como é que eles vivem ali dentro, a cara? A a ah. foi crescendo foi a, a, a paixão foi aumentando, cara. Aí eu disse, uai, eu quero essa vida pra mim. A morte já fui no um jornal, puf, já botei pra vender no dia, o cara chegou, comprou ela. Eu, eu sempre fui apaixonado por coisa antiga, como eu acabei de falar. Eu tinha uma... Uma, uma 1.098, toda original. Uma F. Aquilo ali cresce os olhos de qualquer E, cara. Sim, sim. Botei e já foi na hora. Até o menino lá de... É. Que foi lá, de lá. isso uhum. Aí eu disse assim, cara... Agora, o que eu vou fazer com o dinheiro? Tá, vou comprar Kombi. É pesquisar Kombi. Pintou essa amarelinha. Lá e... Em... Jaraguá do não, Rio do Sul? Não, São Francisco. São Francisco do Sul. Vamos lá ver. Vamos lá ver, não dá? Chegou lá quando ela botou o olho na Kombi. Porque eu vi os olhos dela brilhar, que já brilhou mais do que já é brilha, que né? Ela, eu disse não, cara, ferrou. Cara, eu disse, quanto é que tu quer, mano? 12, eu digo, o? vai baixando, filho. Vai baixando. Quando ele chegou no 10, eu digo, é minha. Aqui, ó. Sorrente bem aqui, né? <risos> aí aí chegamos em casa e já fomos lavar a bichinha, fomos. Aí, bora. E é. uhum. dali estamos com ela e não vamos largar tanto cedo, tá? Que ano que é ela é? 98 toda original. Que legal, que legal, Então isso foi quando? 2020, foi em 2020 né 2020 que é, 2020 sei e aí já tinha já noção de como montar não sou pagar o cruzeiro ah, não não sabia também não tinha condições de pagar o é eu na verdade nós não temos como não tem condições de preço. então o que, que acontece vamos fazer vamos a gente queria algo também o um, um, que fosse a nossa cara a nossa cara a gente trabalhasse Sim. nela e olhasse nela depois Assim, ó, tu manda uma pessoa fazer eles vão fazer mas vai ficar uma coisa meio que não tem aquilo sabe mecânica né mecânica ali não ali tem suor tem muita lágrima, tem Passado, sangue. Ó, é. oh, perdi a na minha unha e você de novo, eu perdi a unha na tico tico Sangrante tem tudo ali embaixo, então tem história. Tem muito amor, tem muita raiva, tem muito, é. tudo junto, mas aquela explosão de tudo junto criou ela. Então quando chega e olha assim, um, um em tortinho, a mas tu sabe que ele tem amor, ele tem carinho. E é isso que, que transforma ela numa coisa bonita. Não é mecânica, é uma coisa que um pouco que coisa mais linda. Porque mostra a cara de quem fez. Mas entender Ela é a minha personalidade. identidade também. Exatamente. Entre comprar ela e montar ela, tudo levou um ano e. Ah, pra ficar toda pronta. Um ano e meio. Comprar, mandar fazer as coisinhas. Porque muita coisa foi assim: eu mandei revisar motor, mandei revisar caixa. Porque tu não pode viajar pelo Brasil sem fazer isso. Certo. É loucura, não, tá? Mas a parte interna dela ali... Cinco tarde, meses eu levei pra fazer. É, pra fazer cinco, cinco meses. meses fazer parte ela. de madeira hidráulica e, e sistema elétrico. Cinco meses. Eu fiz ela todinha. Eu não paguei um real. Eu tenho previsão pra cinco anos. Pra morar dentro dela. quer conhecer bem o Brasil. Bem o Brasil, primeiro. Primeiro o nosso país, né, mano? Eu... Eu pretendo conhecer o Jalapão, é o meu sonho. É, vai subindo, nordeste, né? Nós vamos, nós vamos começar por lá mesmo, pelo nordeste agora, né? Uhum. Então, mas o Jalapão me chama é. assim a atenção de uma tal é, maneira um que, que cara não existe. tem. Ele tem um lugar específico que você quer visitar? Não, mesmo que ele, assim, junto, a gente já sonhou o mesmo somos, -sonho, sonho, A gente é sonha o mesmo -sonho. sonho, na verdade. É, Nossa, Eu acabei de lançar um vídeo do meu canal dos cinco lugares que eu pude conhecer, né? E eu considero os mais incríveis, assim, pelo Brasil, cara. Ó, ah, legal, Não cara. Não foi muito lugar que eu visitei, mas eu fui lá na Chapada dos Veadeiros Uau! Ai, Nossa, é um dos lindas é um que a gente se... vai subindo, é, a gente vai... Lá, é... Vou passar, eu com conheci. certeza, meu amigo, passa com lá. certeza. Cara, Pode tem ser muita cachoeira, amor. Velho, nós estamos assim empolgados com essa viagem passarem no Rio de Janeiro também, vão ali na praia do Forno, em do Cabo. Forno? Se vocês pretendem passar no Rio. É, Sim, é. é, é, mais ou menos, a gente... Ela não é não um sou muito, assim. fã não de passar, mas, passar ali, ela, né? ela é, né? Assim, se, se der, mais, a gente, um talvez na hora que voltar... É, ela acha perigoso, ela, talvez né? Talvez na, na hora caminho. que a gente voltar, que a gente vai ter uma certa é. experiência de estrada, é. mais, assim, ah, de, de conhecimento, talvez na hora da... da na volta, da na volta, na descida. Eu fui lá quando eu tinha de lá. Fiquei sete dias em Busos lá. Fiz um trabalho voluntariado uhum. lá numa, numa pousada e aí fazia, fiz umas fotos, vídeo pra ela e eu fiquei lá na pesquisa no lugar. Cara, aquela região de Busos é tranquila mais alta classe média, então uhum. assim, é segurança. Segurança Agora, mesmo. É mais seguro, então de carro, o um cabo ali é... Mas sim, eu acho que é. bem o que traz é de vocês. É porque assim ó, é, a Kombi ela é segura. Não é, não pode dizer que é, não é um carro seguro, porque já é um carro mais antigo, então tipo, ele não tem tanta segurança igual os outros carros, mas também é um carro que não chama a atenção. Aí vem o outro lado. É Se você chega com um trailer super gigante, super moderno, vai chamar a atenção. Vai, é exatamente. E nós não queremos isso pra nós, eu e ela, de jeito nenhum, tá? Nós queremos é uma vida simples, muito simples, muitos amigos, muitos, quanto mais possível, e deu, só isso. Não queremos assim, ah, quero um super trailer, nada disso. Eu ouvi um monte de Agora é chegou loucos, no ponto que, cara. Ciganos, hippies. Ah, meu irmão. Não tem problema, nós estamos tudo isso por porque... Tudo isso em quanto um pouco eu disse pra eles. Então tá bom cara então, vocês mas ou, foi de frequente frequentes vezes acabaram vindo algumas pessoas sobre isso cara sim, tão louco fazer essa viagem ouvimos ouvimos ouvimos cara bastante tá bastante mas enfim assim ó, cada um pensa do jeito que tem que pensar pra eles, o que é loucura para eles para nós é sanidade é uma coisa super gostosa super sadia cada um tem uma mente né cara e pronto não pode forçar a pessoa a gostar daquilo que tu gosta O que é que a mulher, tá mulher te largou, tu ficou louco, comprou uma Kombi, é o que tu escuta, cara. Entendeu? Mas ele não sabe que, que tu vai que a é tua mulher, eu já julgo já. Então, é, tu escuta de tudo, cara. Tu escuta de tudo, é uma loucura completa, sabe? Se eu for fazer um diário, meu Deus, vai vender, vai fazer um livro, tá? Vai, vai, vai. Muito legal, bom. cara. Oh, cara, acho que depende muito do, do lugar, assim, sabe, cara? Tu... Da energia que tu sente no lugar. Às vezes tu chega num lugar, tu olha, pô, as casas tudo com muro super alto. Grade super alta. Pô, tu já fica, opa, aqui o lugar é meio cabreiro. Vamos botar no, nessa palavra assim. Tu chega num lugar, tudo muro baixinho, nem tem muro, não tem nada. Dois trevizinhos já tomando chimarrão junto. Tá de boa? Abre a porta é, da combinha. E tá de boa, estamos em casa. Aí o cara no outro lugar, o cara já fica meio assim, mas daí tu vai conversando com as pessoas, tu vai se abrindo, as pessoas, entendeu? Então eu vejo desse jeito a segurança. Cada lugar um sistema diferente. É, legal. Tu como mulher assim nesse aspecto, porque é diferente do homem, né? É, eu eu, eu sou mais mais liberal nessa parte assim de, de eu né eu quero às vezes tentando numa rua parada assim. Eu quero que dormir com a porta aberta. Ele não. Ele já pensa em dormir com a porta aberta. Eu não. Eu quero regaçar a é, porta é lá do e, eu. e dormir. Eu sou mais tranquila nesse sentido. Mas aí vem aquele aquele sistema. Eu era meu, meu, isso vai um pouco da minha da minha, do meu da minha profissão. É, é. e como eu tomei muito poucos anos né? É. Segurança né? Poxa. Aí quando eu vejo uma coisa que eu que, eu, que ele está me deixando meio sim, sim. eu penso em mim nela nele na é. nossa segurança. Eu estou ali para proteger os dois. Então às vezes o que ela acha que é bom para ela, eu acho que para nós não serve. Mas é não porque ela ela quer. Ser é amigo, e a gente entendeu? procura também andar no lugar, sentir um conhecer pouco, um né? pouco do lugar, lugar, entendeu? Olha assim as pessoas, olha assim fazer amizade com o vizinho, é. Cumprimentar o bom dia. Nem né? precisa, assim, é né? Essencial. Não precisa. Quando tu encosta essa comba, eles vêm tudo conversar. É isso é verdade. A gente não tem não teve problema com ninguém. Assim até hoje do tempo que a gente já está é. morando nela a gente nunca teve que problema. problema? uns quatro anos, um ano. Depois eu quero passar um ano ali conhecendo os outros países aqui da na América Latina, né? Mais ou menos. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Pela beleza natural dela e por outra, porque agora também tá na hora de conhecer a Argentina. Não agora, que não, vamos agora. Mas para quem quer ir para a Argentina agora é a hora boa, né? Que nosso dinheiro lá tá valendo bem, exatamente. É, tá valorizando é, bastante. Exatamente. Então tu for lá para lá agora tu se dá bem, né? Exatamente, tranquilo, é. gasolina é baixo. E realmente, cara, porque a hospedagem é um dos custos mais elevados para uma viagem, né? Então Como vocês têm uma casa ambulante, né? uma casa de é. rodas, é, esse custo não existe mais. Não existe você. mais. E a comida também, né? Porque se tu for comer comida, em restaurante, essas coisas, aí tu gasta muito, cara. Então ali nós comemos, ele tem o nosso fogão, geladeira, tem tudo. Todo o aparato que nós precisamos, cama é de casal. Então nós só gastamos com gasolina gasolina? né? exatamente. Como... É. Tipo, comprar comida no mercado e fazer, Isso, né? e fazer de demais. Isso. Né? Nós é... compramos poucas porções pequenas para não estragar é, também. É, no dia a dia nosso, a Nossa, conforme a nossa necessidade. Verdade, porque tu não pode manter estoque ali dentro. Não dá. Não, não dá. não tem espaço, né, Então ir. acaba saindo bom, porque bem, porque... O que que acontece? Tu reduz a, a, a quantia e não tem desperdício. O que tu tinhas em casa, tu acaba economizando ali. Desperdício em casa vira economia na Kombi. Então isso gera é. dinheiro que sobra. Então é tudo uma matemática, entendeu? A água. Pô, com um copo de água que dentro em casa precisava de 200 litros. É. é ligava na ligava, O banho também, né? Banho em casa, meu Deus. Eu dizia pra mim, eu perguntava, pô, sequestrar alguém aqui em casa, tá falando falta, alguém morreu. Três dias no banheiro. Aqui é um. joga uma caneca, se esfrega mais uma caneca. Entendeu? É, é fica aí, é isso aí. É, e você acostuma é. com pouco, não adianta você se é. acostumar. Ah pessoal, para quem quer fazer que economia, compra uma Kombi, tá? Receita certa aqui nossa aqui, ó. Legal, cara. E vocês deram o nome pra Kombi, né? Que eu vi na, Sim, normal. ali é o nome ali nosso ali é Viajando na Maré de Kombi, que é o nosso canal, né? É, é o no, nosso canal. No YouTube é... e no Instagram. Mas o nome dela, da Kombi, é Dona, Nós Mirta. Ela Dona Mirta. Dona Mirta. Dona Mirta. Porque é o nome da minha mãe que morreu com câncer, e foi uma pessoa é, tipo muito aventureira, ela gostava desse tipo de vida. É. Então eu fiz isso para homenagear ela, porque quando ela, eu estava pescando, ela estava junto, quando eu saía de moto para acampar, ela ia comigo, agarrada na minha garupa. Então isso, assim, foi quando eu vi a Kombi, eu vi ela. É. Eu vi ela, na hora, se é o teu nome, tu vai comigo, tu vai viajar comigo. Junto com nós, dentro dessa conta. É, a gente pensou, no início assim, que a gente trouxe a Kombi, a gente começou a chamar de Zolhuda. Zolhuda, por causa do Zolhuda, que ela viu que ela... É. <risos> não, a gente pensou, daí, não, mas daí a hora que ele falou assim, não, hora que eu não eu quis vi, estragar o sonho lá, dela, né? A hora que eu vi a Kombi lá, eu, eu pensei na minha mãe, é, ser o nome da minha mãe, então, tá aí, tá aí, a dona Mita tá aí. aí. Pra acompanhar vocês, só colocar no YouTube, viajando na Maré de Kombi. E Já tá lá. E acompanhe, tem bastante, bastante não, coisa não, boa não. lá. Vocês vídeos, né? Eu que tô editando. Ela que tá meu editando do jeito, eu aprendendo jeito aprendendo dela, também tá aprendendo. Né? Para nós é um mundo novo, tá? É, é um mundo totalmente um... novo, tá? A gente é desinibido para conversar, sim, mas é uma coisa nova, mexer com os aparelhos, essas coisas, entendeu? É complicado, é complicado, não pensa que é fácil para estar tá editando, sabe? Né? Editando vídeo, essas coisas é difícilzinho né? Hum. Então. Mas nós estamos se virando, cara. Nós estamos se virando. Começamos o canal faz um mês, 40 dias, né? É, na verdade, o primeiro vídeo tem seis é. meses que a gente Mas é, também, Mas a gente se tinha post... lá. Não, nem editar, não sabia nem como, só jogou lá. lá e... e. Pra experimentar mesmo. É. Agora, de 40 dias pra cá, que tá tudo organizadinho. Que a gente tá... Certinho, é. né? Estamos com pouco, pouca gente nos seguindo, estamos com 85 pessoas, mas a expectativa é de crescer, né? Cara? A ideia é mostrar o Brasil, né? É, Exatamente. mostrar o Brasil, os lugares, Justo. E o Brasil nos Aí É pra interesse. te sentar à noite com a tua família e assistir. Olha lá que coisa linda, Pô, sabe? Mostrar só lugares bonitos, né? É, mostrar né? o nosso dia a dia, nosso como é o dia a dia. A já tem vídeo ali, tá? Fazendo barba, fazendo comida. É, fazendo comida. Como é que ela lava louça. O banho, Banho. quer tomar o banho, banho na, rua. na rua. A gente já Legal. tem vídeo Tá, não é fácil, flores. não é fácil. Fica bem aqui dito que não é tão simples assim. Mas é libertador. Ah. A palavra é viagem. É, é viagem. viagem. Legal cara, vamos lá conhecer como? Então. Vamos tá, lá, vamos lá, vamos mostrar a nossa casa lá. Vamos mostrar como para vocês. Minha casa, nossa casa, nossa. casa de vocês. Fica à vontade, pessoal. Casa de vocês aí. Então aqui pessoal, nossa cama de casal. Tá? Essa cama aqui, ela vira sofá. Tá? Uhum. E no modo cama ela tem 1,80 por 1,10. Tá? Tem três armários na lateral da cama para roupa. Mais três nessa lateral também para roupa. Outro armário lá em cima para travesseiro, essas coisas. Aqui em cima quatro armarinhos para comida. Aqui embaixo aqui a gente leva umas tralhas aqui, ó. É a nossa bagunça. Nossa bagunça lá, ó. Tá vendo lá, ó? Uhum. Ali é o sistema hidráulico da pia, que a bombinha vai ali, que joga água lá pra torneira. Que funciona mais ou menos assim. Assim que mais ou menos funciona, pessoal, ó. Eu ligo aqui, tá? Uhum. Ó. Ali é o filtro pra beber água. Não quero o filtro, eu quero a torneira, né? Então tem água à vontade, tá? Isso aí, né? Tranquilo, aí desliga aqui, porque a gente não pode gastar água, né, pessoal? A água vale ouro. Aqui a nossa geladeirinha, tá, pessoal? A geladeirinha de 45 litros, tá aqui? Muito boa, pode filmar sem problema. Nossa comida fica toda estocadinha aqui, ó, tá? Uhum. Muito boa, gela bem, 12 volts, tá? Tem a nossa gaveta aqui para guardar os talheres, certo? Aqui onde nós Fizemos uma máscara, ó, do papazinho Fogãozinho Duas bocas Aqui dentro tem um P13 O jãozinho P13, tá? E aqui, se quiser, cozinhar na rua Aí tem uma varitinha que vai aqui embaixo ali, né? Um pezinho Bota o pezinho ali, ó Bota o pezinho Eu puxo o fogão daqui e coloco aqui Pra cozinhar Pra ela pegar um fresquinho da praia Beleza? Aí dia de chuva a gente cozinha aqui dentro. Abre metade da porta e cozinha aqui dentro. Usa mais aqui quando vai fazer fritura. Fritura, daí, né? Uhum. né? Passei o cheiro e tal, né? E a nossa legal, vida legal. é isso aqui, cara. Nosso cockpit, né? Aqui tá cheio de coisa, uma bagunçada aí, rapaziada. A nossa baguncinha também. vai coisa estocada também. Eita, baguncinha ah. boa! E aquela bagunça assim, ó, Tu dorme, né? Vai dormir de noite, tem tirar tudo dali e passar tudo pra cá De dia vai tira tudo daqui, passa tudo pra lá pra viajar. E essa manobra todo dia, todo dia uhum. de arrumar. Mas é uma manobra... Cara, eu não tenho que fazer manobra também, né? por nada. Coloca Hã? ali, dois um minutinho e né? O estoque. o estoque. O meu todozinho eu mesmo fiz nesse sisteminha aqui pequenininho, pra não atrapalhar a calçada, tá? Uhum. E eu tenho um sistema grande com as varas grandes aqui em casa, aqui ó. Ele fica com mais um metro e meio. Então ele vai uhum. até lá na frente. Consegue estender mais, caso... Ele tá curtinho pra não atrapalhar ninguém aqui, né? Nossa, uhum. roupitia. Baralzinho, Baralzinho do dia via aqui, a dona Maria pendura tudo aqui E a nossa vida é essa aqui, pessoal ó. E em que... cima, como é que tu fez a... A... Ah, com, a água? Vem com nós, vem com nós vem de água de 60 litros Tem 60 litros, tá? Tem uma bombinha ali Que eu acho que não vai dar para ver Uma bombinha com pressão de água ali Essa torneira aqui? Essa Tem uma bombinha aqui, atrás aqui, ó uhum. Aqui tem a mangueira Tá? Pra nós tomar banho. Amor, boa, liga aí para mim. Boa. Aqui atrás vocês e ativam. Minha... É. Ó. Tomou um banho aqui, ó. De noite. Show de bola. Ah, aí já era. Minha gostosa, quentinha, tinha. E a nossa vida é essa aqui, ó. Entendeu? Nosso quantos dia, -a dia Quantos litros você tem aí de água? De água no total eu tenho 85 litros. No total, tudo ali embaixo. Isso supre quanto Só. tempo de, de três dias. Três dias consegue três dias. manter. Economizando, vocês? né? Sim. Banho um rápido, tudo rápido, show de volta. Legal. Tu tem uma placa solar aqui ou é tem outra? Duas placas solar de 160 amperes cada uma. E tem uma, uma, uma bateria de 180 amperes. Um inversor de mil amperes. Né? Então, isso me dá capacidade de luz de 220 e de 12 volts. Então, eu ligo televisão, se eu quiser qualquer coisa, 220 eu ligo aqui dentro dela. Qualquer coisa. A minha luz de, interna dela é 220, então clareia muito. Uhum. Então, assim, é tudo uma casa. É uma casa dentro de uma... reduzida. <risos> Mas isso aí, então, tu consegue ter energia aí pro tempo Infinita, que você quiser. Enquanto tiver só, é infinita. Assim, ó, tô no sol, não faltou sol, tem energia sempre. Tipo, hoje o sol tá bem tranquilo, tá bem fraco, ainda vai tá. ver nublado aqui. Isso, daí o que, que acontece? Ela carrega menos. Carrega, carrega menos. Carrega com menos intensidade. Então eu tenho menos bateria. Pô, entendi. Mas tem uma, alguma, tipo, uma bateria aqui. de reserva, assim, que entendi. fica armazenado eu tenho, um, eu tenho um controlador de carga, tá? Que é aquele aparelhinho, ó. Preto ali, não, tá vendo? Que... Pode me filmar lá isso, ó. Esse aparelho aí, Tá? Ele controla toda a energia da Kombi. Então é assim, ó, recebi carga durante o dia inteiro. Ali vai mostrar para mim que a minha bateria estacionária, ela tá em 14,5, que é o máximo que ela pode chegar. O que que acontece à noite, quando não tem sol, ela baixa 10 A, vai para 13,5, que eu não tem o sol mais, ela conserva aquele 13,5 a noite toda para mim. Ele faz essa mágica. Daí o que que acontece? Eu posso ligar uma geladeira. A geladeira eu nunca desligo direto, ligado. Liga o ventilador junto com a TVzinha pra ver Junto com os nossos vídeos pra baixar na internet Liga tudo junto e ainda sobra energia dia. Só que é assim, tem que saber controlar O dia que chove, três dias direto ou quatro dias direto, já tem que ficar Eu nem em aí o que é que acontece? O mais que acontece aqui atrás. É <risos> que eu fiz, né Que todo Sim. mundo pode fazer, que é a coisa mais simples do mundo né? Aqui, ó, o motorzinho dela Aqui ó Esse fio azul aqui sai do alternador Tá, Deixa vai assim, pra... Né? É, esse aqui ó Sai do alternador do, do, do motor, vai para a bateria que é da Kombi normal, né? a bateriazinha uhum. de 70 amperes Aí acontece a, a coisa, esse fio vermelho sai daqui, vai para um disjuntor Eu ligo o disjuntor, leva a carga do alternador para cá e leva para a bateria lá na frente Então uhum, eu nunca entendi. fico sem carga Pode chover, eu tenho carga à vontade aqui também é Uma semana de chuva aí, nublado, sem tu vai conseguir ter, bateria, ter energia para carregar celular o motor celular. lá na frente, carrega tudo Deixa a geladeira funcionando, carrega celular, tudo. Nunca fico sem energia. Caraca, que legal. E isso aí, é é... que... deu muito trabalho pra fazer isso aí ou. Deu. Deu porque foi o que fiz <risos> e sem saber nada, só imagina. Levei algum choque, tá? <risos> levei choque, levei choque 220, quase morri. Mas foi gostoso demais, tá? Faria tudo de novo. Faria tudo uhum. novamente, com prazer. Muito é um legal, legal, cara. Obrigado aí por mostrar, por compartilhar um pouco a tua história, Acho. né, mostrar a tua casa, <risos> abrir vontade, as portas aí. É, aí, o, o que eu te disse para nós, o que importa é amizade. Quanto mais amizade nesse mundo, melhor. Aí tá? uhum. fica com nós aí, pessoal. Acompanha nós aí. Acompanha é, pessoal, acompanha aventura. lá o Instagram deles, o, Esse, o, o YouTube, YouTube deles né? também, se é inscreve o... no canal, na é se inscreve lá, porque a aventura só começou, tá? Nem começou, ela só começou agora. Então vamos pro Nordeste, lá é bonito. Lá vocês vão ver cada lugar lindo e maravilhoso. Legal, cara. Eu sou o Catarinense, está aqui o Sandro, viajante de Comi na Maré. Se inscreve no canal dele, também se inscreve no meu canal. Opa, rapaz, aqui é bom, hein? O Grizão aqui é fera. E a gente se vê aí na próxima viagem ou contando história de mais um viajante. Com Valeu? certeza. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí.